Tudo bem, gente? Boa noite! Pessoal, já chegando, já vamos encaminhando, que hoje o assunto é diferente. Hoje a gente vai estar aqui com a doutora Ana Carolina e com a doutora Alexia Cambraia e o assunto vai ser sobre naturopatia quântica. Boa noite! Vou acenar aqui já para algumas pessoas, ó, já vão chamando as outras pessoas. Boa noite, Emerson, boa noite! Vai ser é sobre naturopatia quântica, tá, gente? Que tem a pós do Nepuga de naturopatia quântica. A doutora Alexia Cambraia, ela é coordenadora dessa pós, que já tá bombando aqui no Nepuga. E ela é naturopata há mais de 15 anos, é doutoranda em medicina quântica. Ela e a doutora Ana Carolina fizeram a pós de naturopatia quântica, que é uma prática integrativa, né? E é muito interessante, vocês vão entender sobre a desintoxicação do organismo através da naturopatia e também sobre retorno financeiro, sobre o mercado, sobre a carreira, sobre tudo que, que vocês querem saber acerca desse, dessa, dessa área, né? Que é muito interessante, né? Para todos os profissionais da saúde, né? Cuidar do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas. Já vou chamar aqui a doutora Ana Carolina... De isso. Que já vão mandando para as outras pessoas, viu? Que essa live vai ser bem legal, vocês vão poder esclarecer várias dúvidas, né? Após, já está acontecendo, mas se vocês quiserem ainda tem como entrar e dar algumas vagas, poucas vagas na turma de naturopatia quântica E é um mercado muito, muito promissor, viu? Boa noite, gente Ah, o vídeo tá travando? Me fala se continuar, porque okay? aí talvez é a internet Boa noite Doutora, eu tô tentando te chamar Tô mandando convite Deu certo? Deu certo. É. <risos> tudo bem. Tudo boa bem. noite. Tudo bom, tudo bom. Boa noite a todo mundo. Tem, tem muita bastante... gente na live tem... hoje, hein? Tem, tem bastante gente. Você viu? Olha aí, uhum. acho que é o Mário também, né? Boa noite. Tá, Bruna. Emerson. Luiz. Tamara. Tem bastante gente, né? Boa noite, Eu boa sei. noite. Guilherme, aí gente, vamos compartilhar o vídeo, convidar aí os amigos de vocês, pessoas que vocês conhecem, que são profissionais aí da área da saúde e que querem fazer algo ainda mais diferente do que já estão fazendo na área, na área que atuam, né? E a naturopatia vem para isso, para complementar o que você, profissional da saúde, já está fazendo na sua profissão. Né? No que você escolheu. Escolheu, às vezes, área da estética, área da integrativa. Qual é a área que você escolheu? Escrevam aí. Qual área vocês atuam? A Alexa já chegou? Tá aí? Não? Tô chamando ela aqui já. Deixa eu arrumar minha... minha... Meu Deus, quero arrumar bem... aqui. Isso. Fica assim Oi, Alexia E aí, amigas? Oi, meninas, tudo bem? Bom, tudo bom, bem, bom. Alexia, boa noite Boa noite, boa noite boa É um noite, prazer estar aqui noite. com vocês Quero que vocês vão escrevendo aí que, que, na, Em que áreas vocês já atuam? Quem é enfermeiro, biomédico, farmacêutico? De que, que, que área você é? Escrevam aí pra gente E aí, Alexia? Como está o Rio? Está no Rio hoje, né? É verdade, estou aqui no Rio. Hoje o Rio está meio chuvoso, viu? O tempinho bem nublado. Que quem elas dera chover aqui, hein? Aqui tá uma... tá não chove nunca, né, Ana? Chove nunca. Nossa, quem eu tava dera. Estou falando com uma amiga da Califórnia hoje, ela falou a mesma coisa. Que inveja que você está tendo chuva aí, que maravilha. Eu queria, eu aqui na, na Califórnia tá tendo uns incêndios lá, inclusive, né? Muita falta de água. Péssimo. Não vi. É, aquele parque maravilhoso o Yosemite Está incendiando Ai. lá com um tem coisas gigantes, é um pecado, menino. <risos> e uma pergunta te... do Henrique Frazão é. Henrique é conhecido lá de Cuiabá é, Doutora Ana, sempre te vi muito visionário em relação a diversos assuntos Isso me inspira muito Muito obrigada, Henrique Aí Por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, né, Alexia? Poxa, com certeza, a doutora é, eu... Ana arrasando aí com novidades, né? <risos> a gente já tá falando disso já tem muito tempo, né, Alexia? E a gente já é, lida é com isso, já tem bastante tempo, né? Nossa, é verdade, desde lá da nossa época, é, fazendo a pós-graduação com o doutor Laí Ribeiro, né? Que a gente começou Sim. a abrir a mente para essas Nossa, áreas. eu já tenho seis anos, mais ou menos, é né? Incrível é incrível isso, né? não, não passa, passa o tempo. Uma loucura, né? <risos> Nós já somos pós-graduadas há seis anos, mas trouxe tanta abertura de consciência para a gente, né? Foi tão maravilhoso aquele curso que a gente fez, né? Muito, muito. E assim, e lógico, né? É um curso voltado muito para médicos, né, muita prescrição, muitas coisas que até a gente não pode fazer, mas para mim foi muito importante porque eu consegui Trazer o essencial para a nossa área, né? Para que nós, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, naturopatas, e você também, né? A mesma coisa. A gente foi filtrando e trazendo aquilo de valor, que tem real valor pra gente. Isso que Sim, é... é. Ah, eu acho apaixonante, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu já atuo nessa área de naturopatia há 15 anos, e ao longo dessa carreira, né, eu vi tanta gente. É mudar a vida da água para o vinho, né, porque conseguiu recuperar a saúde de maneira natural, então isso não tem preço, né, imagina a pessoa que está anos e anos indo de médico em médico em médico e sem conseguir a resolução para os problemas de saúde, de repente, conseguir ter uma visão completamente diferenciada da questão e começar a ter uma nova esperança, né, é muito sensacional, isso é muito... É, é, Para a gente é uma alegria, é o melhor retorno que a gente pode ter é ver o paciente recuperando a saúde de verdade, né? Então, e, e sabe, muitos profissionais né, que atuam na nossa área da estética, às vezes não, não tem essa, essa consciência, não leva isso em consideração em relação aos procedimentos estéticos corporais, faciais, capilares, tudo... Porque o organismo é um todo, né? Não é... Se você está tratando face, não vai pensar que o paciente que está intoxicado não vai ter reflexo dessa intoxicação aqui nos procedimentos estéticos faciais. Pelo contrário, eu já vi casos e casos que complicações aconteceram. porque A gente já falou um pouquinho disso hoje, né? O terreno biológico não estava adequado para receber aquele produto. seja, uma intrademoterapia, um... Um ácido hialurônico, por mais simples que pareça, uma toxina, entre outros, um fio de PDO, sustentação, enfim é, Pelo paciente estar todo intoxicado, teve uma complicação, muitas vezes, é, injustificado, assim, injustificada pelo profissional Porque, nossa, não tem justificativa técnica, nem por produto, nem por nada para ter essa reação. E quando você vê, o paciente ele tá no alto processo de intoxicação. E é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje com você, que tá aqui nos assistindo. Sobre essa essa grande essa, essa grande arma que a gente tem dentro do, dos nossos tratamentos estéticos. Não só estéticos, mas integrativos também. E como um todo, né Alexa, porque a naturopatia não é só na área estética. A naturopatia ela tá para atender o paciente num todo E como a gente pode usar a detoxicação Em benefício de todos esses procedimentos Sejam eles estéticos, não Relacionados à saúde, à recuperação A um envelhecimento saudável A um rejuvenescimento Enfim, muitas coisas, é, né, Alex? É. Nossa, Mas... com certeza Isso que você está falando aí é fundamental, né? A gente está fazendo um doutorado juntas agora Por uma universidade do Canadá e o último estudo que eu estava fazendo lá dos nossos... Que a gente tem muito trabalho de casa... Muito, ali, muito. Eu estava estudando lá umas coisas sobre justamente a diferença entre as pessoas que envelhecem mais rápido e aquelas que têm assim, muito mais juventude no longo prazo, em todos os níveis, né? E aí eu estava pegando um estudo científico que foi publicado falando isso, tanto que é, tem pessoas que têm a idade cronológica muito diferente da idade biológica, né? Então, quando a gente fala de idade cronológica, a gente está falando da idade do Cronos, do relógio. Então, quantos anos a pessoa tem no plano físico? Mas na verdade, a idade biológica é muito mais relevante do que a idade cronológica, porque a idade biológica tem a ver com é, quantos anos tem os nossos órgãos internos, né? Qual que é a nossa saúde real em relação à nossa biologia? Então, é, as pessoas que se cuidam, como você está falando aí, né? cuidam do terreno biológico e estão sempre se desintoxicando, estão tendo um estilo de vida saudável, praticam atividade física, fazem a respiração correta, né? coisas às vezes até muito básicas, mas que fazem toda a diferença na nossa vida, vão tender a ter uma idade biológica bem mais jovem do que, de repente, os seus anos físicos, né? É, então, inclusive, a gente tem assim, nossa, diversos estudos que mostram a né, o, o ação né, nos genes e como o, o meio ambiente, como toda essa questão do da, da nosso estilo de vida, alimentação, sono influencia no né, na, na desenvolvimento de determinadas doenças ou Silencia ou ativa alguns genes herdados Então nem tudo Exatamente. que você herdou é o que você vai ser né? Então muitas coisas podem ser muitos podem ser silenciados de acordo com o estilo de vida né? E nem serem despertados Fora estudos que mostram sobre os genes da, da, do não envelhecimento Que né? falam o anti-envelhecimento não é uma ciência né? Isso não existe, anti-envelhecimento Todo mundo... Envelhece. Mas como a gente quer envelhecer, com saúde ou sem saúde? Com uma idade biológica é, é pequena, né? Tipo assim, ou uma idade biológica avançada. Não é. é a gente isso pode é encontrar mesmo. também. Não, porque a gente pode encontrar pessoas com 30, 35 anos com uma idade biológica avançada. Nossa, um então, envelhecimento. Eu vejo isso todos os dias com os meus equipamentos quânticos. Né? Nós vamos depois agora explicar para o pessoal do que se trata essa coisa da naturopatia quântica, que é super inovadora. A gente está sendo super de vanguarda aí com o Instituto Nepuga de trazer isso para o Brasil, né? em primeiríssima mão. Mas nos meus aparelhos quânticos, eu tenho condição de ver exatamente qual a idade cronológica versus a idade biológica do paciente. Não é sensacional? Eu consigo sim, sim. ver exatamente... Se a pessoa tem 10 anos a menos ou 10 anos a mais do que a idade bio... é, cronológica dela. E aí, nós, enquanto naturopatas quânticos, temos ferramentas e temos maneiras de ajudar esse paciente a reverter esse quadro. Porque isso não é uma sentença de morte, né? O mais legal de tudo isso é que uma pessoa que tem a idade biológica muito avançada, talvez ela tenha... Mais idade do que a idade cronológica dela, eu vejo pacientes, por exemplo, de 50 anos com uma idade biológica de 60, ou seja, os órgãos internos daquela pessoa, o terreno biológico, a saúde real dela, biológica, está mais velha do que a idade cronológica dela. Então, nós, enquanto naturopatas quânticos, temos as ferramentas necessárias para ajudar esse paciente a reverter esse quadro, né? E de repente chegar numa idade que seja a idade correta para aquela pessoa e até mesmo fazer ela ficar mais jovem do que as pessoas da mesma idade que ela. Então, isso é muito sensacional. Eu acho que isso é tudo que todo mundo quer, né? Ninguém quer envelhecer ficando em cima de uma cama cheia de doença, dor, dependendo de alguém, né? Quem quer isso? Não é possível. Sim, é, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente trouxe esse tema, que é sobre detox que é um dos pontos principais para você começar qualquer tipo de é, tratamento ou de terapia na naturopatia quântica. Então, a gente tem... E aí não é só na naturopatia quântica, em tudo. Por isso que é importante que cada profissional aqui presente, que atua aí onde está, né, na área que está atuando, seja, como eu disse, na integrativa, na estética, conheça um pouco sobre este tema e tenha... Um, um aprofundamento nessa questão para poder usar com seus pacientes e tirar os melhores benefícios de todas as terapias que serão feitas após. Né? Então, a, o detox é o, o início de tudo, né, Alexia? Então, fala um pouquinho da né? Nossa, eu costumo dizer, Ana, que assim, né, a gente está vendo um avanço muito grande das doenças degenerativas. Né? Apesar dos avanços da medicina convencional, a gente tem que dar crédito para toda a tecnologia que foi desenvolvida. Muitas vidas são salvas porque a medicina está tão avançada. Porém, na hora que a gente olha para o lado das doenças crônicas, né, a gente vê que essas doenças estão também avançando muito. Os índices de pessoas com doenças crônicas estão aumentando absurdamente. Pessoas com é, doenças como diabetes, obesidade, artrite, artrose, câncer, né? Doenças que na medicina convencional é, tem pouca solução de verdade. A pessoa fica tomando remédios para remediar a situação, mas. Dizer que existem curas mesmo para essas doenças são doenças crônicas, né? E Sim. então, assim, a, a questão da, da gente falar de desintoxicação é fundamental porque a ah, dentro do que a gente estuda e do que a gente vê na prática, né? Na minha clínica de medicina integrativa, com esses 15 anos de experiência com os pacientes, a gente vê que o olhar integral, né, de um naturopata que vai muito além do que somente o corpo físico, porque nós não somos só seres feitos de corpo físico, né? Nós temos o corpo emocional, o corpo mental, o corpo energético. Então, é, essa abordagem que é muito mais é, holística, vamos dizer assim, que ela né, abrange muito mais, ela vai mais fundo. Então, a gente tem muito mais condição de ajudar o paciente realmente a reverter as questões Do que essa coisa do olhar tão voltado para a indústria do remédio Remédio, remédio Que o próprio nome já diz, né, Ana? Remédio vai remediar Remediar, remediar. Né? E, e além de que, sabemos, né? De todas as contraindicações Se você ler uma bula, você não toma nenhum remédio Você não toma Pega qualquer remédio que você está acostumado a tomar Leia a bula Quantas bulas você já leram? Você não toma, você não toma nenhum remédio Porque as contraindicações são maiores do que as indicações Os malefícios são maiores que os benefícios Mas, né, mesmo assim, entre morrer e tomar aquele remédio E talvez sobreviver algum tempo por conta daquele remédio Ainda assim, é um mal necessário Mas se você tiver uma solução para cuidar de qualquer, né, qualquer doença crônica com um outro tipo de terapia que não necessite um remédio, uma droga dessa, será que você vai optar pela droga ou por essa outra opção? Escreva aqui. Não. Vocês escutam a gente. Qual é a sua opção? Algo mais natural ou não, eu gosto que eu gosto de remédio, amo aí, cada dia eu tomo um e pronto. <risos> gente, eu não sou essa, tá? Eu esqueço que eu estou tomando, quando eu preciso tomar um antibiótico, eu esqueço do antibiótico, aliás. eu Assim, eu esqueço. Eu, eu tenho sim aversão a medicamentos. Então, posso falar uma coisa aqui muito doida? É um negócio que eu vou falar... Ah. Eu vou falar só no meu próximo congresso, porque eu sou convidada a palestrar em vários lugares. Aí o próximo congresso que eu vou fazer, um deles é aqui no Rio, já convido todo mundo, chama Luminário, um congresso maravilhoso. Ah, eu vou falar, eu estou aqui para em 2020, não teve, eles foram adiando, agora vai ter, né? Estarei Exatamente. lá, na primeira é um fila. um congresso maravilhoso, vai ser no Autumn Palace, aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. E é um congresso de, de saúde, espiritualidade, de abertura de consciência, é sensacional. E uma tá das bom. coisas que eu vou falar para o pessoal lá na minha palestra, e estou falando para vocês aqui, ó, com exclusividade, vocês vão, vão saber isso aqui em primeira mão, e tem tudo a ver com o que a Ana está falando aí agora sobre essa coisa dos remédios. Vocês sabiam, olha, pasmem, hein, que isso aqui é sério, presta atenção no que eu estou falando aqui. Ei, eu vocês tá com sabiam, isso, é que aqui? que a terceira causa de morte nos estados unidos é cuidados médicos gente isso aqui é muito grave isso aqui é uma estatística muito séria, hein olha só qual a primeira causa de morte no mundo nos estados unidos enfim é doenças cardíacas se você não sabia eu vou te dar se dá doenças cardíacas é o que mais mata as pessoas no mundo número dois Câncer. Câncer, infelizmente, é uma doença que está rapidamente crescendo, proliferando, muita gente morrendo de câncer. Agora, qual é a terceira causa de morte? Gente, isso é grave. Preste atenção no que eu estou falando. Cuidados médicos. Então, você tem que entender que ir ao médico também é uma questão preocupante. Você tem que se perguntar, né? Porque, como a Ana acabou de dizer muito bem dito, as, as benditas drogas elas têm muitas consequências para a nossa saúde então se você não costuma ler a bula do remédio que o seu médico indicou comece a fazer isso comece a se atentar para esses detalhes comece a questionar as coisas que acontecem porque a gente vai muito no que as pessoas dizem ah é assim que funciona a coisa e vai fazendo vai estudar um pouquinho sobre o que, que o omeprazol por exemplo faz com o seu organismo no longo prazo você tomando muito essa droga o que que vai acontecer então, remédio não é bala, tá, gente? Remédio não é bala e a gente tem que usar isso com muito cuidado. Então, a naturopatia vai trazer para a sua consciência uma série de fatores que vão te ajudar muito no sentido de tratar o seu paciente. Você que já é biomédico, que é fisioterapeuta, que já está nessa área da biomédica estética e que está né, procurando ajudar a pessoa nessa, nessa linha da estética, como a Ana falou... Não tem como uma pessoa ficar linda e toda fofa se ela tá ruim por dentro, né? O nosso terreno biológico é fundamental e a gente tem que limpar esse terreno para a gente conseguir ficar lindo. Pra ficar lindo por fora, a gente tem que estar tá lindo por dentro também, né, gente? Essa que é a verdade. Eu falo sempre, olha, eu sempre fui muito assim... Ah, ó, a Cris colocou aí o congresso Luminário, tá, ah, gente? Ah, legal, legal. legal. Ah, prestigiar a gente. Ah, a, Cris. A... Alexa palestrando, eu estarei lá de ouvinte participando, lá conhecendo a área. Mas eu sempre lidei muito desde quando, nossa, de quando eu tô nessa área, já tenho que quê? tava fazendo as contas, quase praticamente 17, 18 anos, quase 20. E eu, mas eu sempre cuidei do meu paciente... Sempre de dentro para fora e porque a beleza ela é de dentro para fora, tanto que eu tenho lá o, o, o seriado, eu tenho lá o filme falando sobre a beleza invisível Que é essa beleza que é de dentro para fora e a saúde é de dentro para fora, não é o contrário E a gente fica bonito de dentro para fora também e cuidar do interior não é cuidar é, somente da parte, né, a parte física, a parte espiritual, energética, tudo isso faz parte e o que a Alex está dizendo em relação ao terreno biológico, essa detoxicação, ela realmente ela é fundamental para o sucesso de diversos, diversos tratamentos, terapias, procedimentos. E realmente a gente precisa aprender a usar isso no nosso dia a dia. E como eu vou me beneficiar com, esses, com esses, é, essas terapias, no meu dia a dia. Por isso que eu quero te perguntar, Alex, algumas coisinhas aqui que eu separei aqui para você, tá? É, vamos lá, vamos aprofundar uhum. aqui o um papo para vocês ficarem mais... Né? Bom, os benefícios da, da naturopatia quântica, acho que você já falou, né? Aí Em relação a este, Talvez estejam... Terapia. É, talvez elas estejam curiosas para entender o que, que é o quântico, né? Porque eu acho que naturopatia é claro para todo mundo, né? Você o é quântico daquela... a gente trouxe assim de uma realidade que a gente está vivendo muito impressionante e sim. essa questão quântica existe, sim, com certeza. Mas a gente está um ano e meio já, né, Alexa, nesse doutorado no exterior, trabalhando com, com nossa, com pessoas assim, nossa, muito renomadas, maravilhosas. E dentro do mundo quântico E a gente percebe no nosso dia a dia O potencial dessa dessa questão quântica E por isso que a gente trouxe Para dentro da natropatia o termo quântico Então a natropatia quântica realmente É a primeira vez que alguém faz de natropatia quântica No Brasil somos nós, né? A gente criou esse conceito Aqui dentro do Mecuga A Alexa é nossa parcerona que ela é natropata há muito tempo Quântica também já E a gente trouxe isso, né, Alexa? E ela vai poder explicar mais para vocês é, agora do ponto de vista da naturopata, quântica como a gente vai lidar com tudo isso no nosso dia a dia? É, isso aí. Então, assim, basicamente, né, para resumir para vocês, a naturopatia, no caso, é a medicina natural, que usa dos meios naturais para poder fazer a pessoa recuperar a saúde com coisas que vêm da natureza. Então, a naturopatia né, clássica, vamos dizer assim, Usa de várias coisas que vocês sabem, que é aromaterapia, florais, né, florais de bar, reiki, argila, enfim, tudo isso que vocês já devem saber. Agora, a questão da quântica, né, a, a medicina quântica já existe há bastante tempo, tem livros publicados a respeito, eu, mesmo, eu mesma tenho um livro muito bacana chamado Medicina Quântica, do Vitor Marcos, que é, foi um grande professor, já é falecido ele, mas... Ele trouxe muita coisa da biofísica para a gente, de equipamentos que tratam do campo vibracional do, do paciente. Existe também esse livro maravilhoso, que é um livro de cabeceira que eu tenho, de medicina vibracional. Então, basicamente, né, a gente sabe que tudo no universo é energia, vibração, frequência. Então... Se a gente está tocando uma nota musical no piano, aquela nota tem uma frequência particular que vai refletir num som particular que também tem relação com uma cor em particular. Então, tudo no nosso universo é frequência e a gente sabe disso né? estudando mais profundamente a física quântica. Né? A gente mergulhando nesse mundo da física quântica, a gente começa a entender que tudo está interligado então, nós temos pessoas como o doutor Massaro Emoto, que é um pesquisador dos cristais de água, que eu até sou embaixadora dele, tenho a honra de ser embaixadora dele aqui no Brasil. Ele Sim. demonstrou para a gente né, que os nossos pensamentos, as, as palavras, elas têm um impacto no, no ambiente ao nosso redor. Ele conseguiu, não sei se vocês todos conhecem o trabalho do doutor Emoto, mas, por favor... É... Ele conhece, tem que pesquisar, viu, gente? Porque, assim, é magnífico. Olha, é, ele colocou o, a água e fez uma, uma breve... Fazer uma breve pausa aqui, tá, Alexa? Ah, ele fez ah, testes microscópicos com a molécula da água. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, principalmente de vocês biomédicos, farmacêuticos, onde ele colocou essa, a várias águas em, em várias vibrações, né? no rock, né? na música é, clássica, Beethoven, tô... Bach. E várias Nossa. na palavra amor, ódio, enfim, e depois ele analisou essas pala essas moléculas de água após essas vibrações e viu a diferença dos cristais que se formavam. Resumindo bem para vocês, tá? É quando ele, quando essas palavras eram mencionadas, então as palavras de amor, de paz, né? A, a Beethoven tem, que, tem ali acho que é a nona, nona quinta, ou Sinfonia de Beethoven que é maravilhosa. E tem, a, a água ficava num cristal perfeito. Quando era um rock, quando era alguma coisa pesada, quando era uma coisa desarmônica, palavras negativas ruins, a, a, a água ficava num, num aspecto horroroso. Tipo assim, um aspecto bem é, estranho, né, Alexia? Uma coisa bem é, feia. Não se né? ele, ele não, não se, organizava. se organizava. Então, ele provou ah, através deste, desse, desse experimento que as palavras têm um poder e essa vibração mexe com a gente. Nós somos 70%, 80% água, né? Sim, hum. Exato. Cada... Depende da, da medida, na medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo água, né? Um ser humano, é. assim, na terceira idade, um idoso, já tem só 50% de água no organismo. Então. então, é fundamental que a gente beba muita água todos os dias e água de qualidade, né? Então... Tudo isso, é, o doutor Emoto provou realmente, é um trabalho lindo, pesquisem na internet, no Google, quem nunca viu isso? Doutor Masaru Emoto, é um japonês. Masaru Emoto, mesmo. vamos escrever aqui, vou mandar um e-mail para alguém escrever. Joia, escreva mesmo, que esse é um trabalho muito lindo, que é um legado que o doutor Emoto deixou para a gente. E você, coisa... é, você é embaixadora dele aqui no Brasil, né? exatamente, eu tenho essa honra né? e essa responsabilidade grande às vezes eu faço apresentações para escolas, comunidades ele queria muito que as crianças que são o futuro do mundo né? se conscientizassem da importância da gente pensar coisas boas vibrar coisas boas para que o planeta tenha uma energia mais elevada, uma vibração mais elevada então voltando um pouquinho para a naturopatia quântica né? é, desde que eu conheci e mergulhei nesse mundo dos equipamentos de biofísica, que são equipamentos que tratam do, do, da saúde do paciente, baseado na frequência dos nossos órgãos e na frequência dos patógenos, eu comecei a ver os resultados fantásticos na prática que a gente consegue ter se a gente fizer uma interferência direto no campo vibracional do paciente. Não somente trabalhar com técnicas naturais, como a gente falou, argiloterapia, aromaterapia, tudo isso que faz parte da naturopatia, mas ir além né? e ir num campo mais sutil, que é o campo da frequência da vibração, que é onde tudo começa, na verdade. Então... É, eu e a Ana estudando nesse doutorado, a gente ficou sabendo de um médico americano maravilhoso, fantástico, que eu sou fãzona dele, o Dr. Royal Raymond Reif, Dr. Reif, que, é, na verdade, na década, oh, amor. pois é, 1930, esse homem já estava oh. sendo condecorado nos Estados Unidos, porque ele, ele trabalha com tava... aqui, tirei ele daqui esses dias. Ah, é? Então, é, mas... esse, esse homem fantástico que estudou numa das universidades mais renomadas dos Estados Unidos, que é a Johns Hopkins University, ele tratou pacientes com câncer, pessoal. ou isso, está ouvindo? Que eu estou falando, isso é grave também. Eu vou falar disso lá no Luminário. Hein? Esse senhor, ele conseguiu curar, curar 13 pacientes, ou seja, todos os pacientes que ele estava tratando com câncer nos Estados Unidos na década de 30, ele curou com esses equipamentos frequenciais que eu tenho na minha clínica e que nós temos à nossa disposição já aqui no Brasil é. e que a maioria dos seres humanos não sabe, não conhece, não domina, tá bom? Então, isso é, é muito... Foi, foi, foi assim, uma descoberta é, sensacional, mas infelizmente... Ela foi sabotada Pela indústria farmacêutica Porque é muito ganha-se muito dinheiro vendendo remédio Intoxicando as pessoas, né, gente? É uma indústria né Acho que a indústria farmacêutica A indústria alimentícia São indústrias que estão aí para mais intoxicar Do que para né Tratar Mas as é pessoas saúde de verdade, né? Eu acho É, que saúde, você pega, mais... saúde você compra no, na, Saúde você compra, não Saúde você adquire né, um alimento saudável se adquire no pé, né, como os nossos avós faziam no não pé, planta, né É assim, eu aprendi, eu aprendi isso é, com o pessoal que faz só a dieta mediterrânea. É, dá na terra. Então é saudável. Não dá na terra. Nossa, tipo, no mar, ou no. Né? Você tem. É manufaturado, é fabricado, passou por um processo de, industrializado. de tipo, industrialização, industrializado. Então, tipo, não é saudável, né? Então você né, começa a ter uma série de problemas. E a gente vive disso, né? A gente vive comendo rápido, fast food, isso, aquilo. Eu já não mais, mas muitas pessoas. É, e isso vai intoxicando, vai intoxicando, intoxicando, quando você vê, você tá inflamado, você tá intoxicado, você tá com diversas reações é, oxidantes no seu organismo, te levando a uma perspectiva de vida menor, né? A ter uma série de doenças pela degeneração desse organismo, então não tem como ter. É. Né? Eu costumo dizer muito que a indústria né, dos remédios, a indústria farmacêutica entende muito de doença. Nós, na naturopatia, entendemos muito de saúde. A gente não entende porque a medicina convencional, ela espera a pessoa adoecer, né? Você vê os exames laboratoriais, é uma loucura você pensar que existem parâmetros ali no exame que, que são muito amplos, né? Tem coisa que vai de 100 até 800, aí... Você espera a pessoa estar tá muito ruim, para depois ter médico que falar está ah, dentro da faixa, está dentro da faixa, não precisa fazer nada não. Aí espera a pessoa ficar doente de verdade para depois fazer alguma coisa. Essa nossa medicina, a naturopatia quântica, ela busca equilibrar a pessoa. A gente pode dizer que essa medicina é muito mais a medicina da prevenção, né? do que a medicina de remediar, porque a gente vai tratar primeiro do indivíduo como um todo, e nós vamos levar em conta que essa pessoa ela é partícipe do processo de cura dela mesma. Não tem como jogar para o médico. Ah, o médico tem que me curar. Não, não, não, não, não. Sinto muito. Se você quer alcançar a sua cura, você tem que estar tá engajado no processo, você tem que estar tá disposto a mudar o estilo de vida, mudar a alimentação e fazer uso né, das técnicas que a gente tem, que são sensacionais, para tra trazer esse equilíbrio, né? E Tratar o terreno biológico, né, Ana? Que é fundamental para a gente Fala para a gente aqui, Alex Um método assim, de detox Que você recomenda Alguma coisa assim Para as pessoas saírem dessa live fazendo nelas Para elas começarem a testar Uma coisa talvez simples que a gente não tem conhecimento Sim, com certeza é, por exemplo, apesar de isso ser uma coisa simples e estar tá aí para todo mundo, muita gente não pratica, né? Eu convido todo mundo que está nessa live aí, por exemplo, para tomar durante sete dias suco verde de manhã. Acordar de manhã, a pessoa pode tomar. Um limão espremido em meio copo d'água em jejum. Então, a primeira coisa, limão espremido na água em jejum sem açúcar. Pelo amor de Deus, hein, gente? Ó, dica, dica para vocês da live. Sem é, açúcar, é. nada, gente. Nada de pó branco, hein? Pó branco, gente. <risos> cada vida, nada. Tudo que for pó, é. branco, nem palco. Que tá bom não. Quero... Isso, meu amanda. Eu quero desafiar vocês aqui, ó. Vocês vão se assustar, muita gente não sabe sobre isso também. Vocês estão recebendo um monte de dica nessa live, hein? É... É, ah, é. Um monte de é... chave para abrir as portas aí da, aham, da, aham. da longevidade para vocês, hein? Por favor. Não, é? Morte, okay. Okay. Façam. Que não adianta nada ficar sabendo, ouvindo a gente aqui não fazer nada do que a gente está orientando. Perdeu um o tempo aqui. Ficar na prática, isso aí. Ó, oh, durante Prática. 15 anos eu fiz. Vou dar uma detox. dica depois também, tá? Ah, isso é bom, isso é bom. Uhum, durante 15 anos eu fiz detox com os pacientes detox do fígado e da vesícula. E eu dizia para os pacientes: Olha, toma limão de manhã se você está com gastrite. Aí a pessoa olhava para mim: Caraca, você tá louca? Eu tenho gastrite, vou tomar limão coisa mais real, é. né? Foi isso então, gente, mas... assim. Vou dizer para você ó, Tem gente tá dizendo que tá adorando as dicas É isso mesmo, anote aí Eu quero ver vocês anotarem fazer, Porque depois vocês vão contar para a gente O que, que aconteceu, olha isso E quando eles puderem, eles podem fazer uma fotinha aí marcar a gente Que a gente é... que viu e fez a, a, nossa, a nossa recomendação aqui é, Mas fala é bom né, vamos a falar. da naturopatia cônica Se você sofre de gastrite Se você tem refluxo é, dor de estômago, azia, esse tipo de coisa, posso dizer para você que você tá com uma desbiose no seu estômago, você tá com um probleminha aí, a gente precisa resolver e uma das principais coisas, você vai tomar limão espremido na água em jejum. Não pode... Até gestante pode? Oi? Até, Até gestante pode? Com certeza, vai ser maravilhoso. Porque o limão, ele vai agir, gente, como um detergente natural. Veja bem, o limão, ele vai limpar o seu tubo digestório, desde a boca até o ânus, que é longo, tudo. Seu intestino, seu estômago, seu esôfago, tudo. Então, você vai tomar um detergente natural maravilhoso, que é antioxidante. Quando o limão entra em contato com o nosso suco gástrico, é o contrário do que todo mundo pensa. Eu tenho tio que é médico, é engraçado. Ele estava com dor de estômago, eu fiquei mandando ele tomar limão, ele achou que eu estava muito doida, né? E depois ele fez e ficou bonzinho, olha que legal. Então, o ponto é, quando o limão, apesar dele ser ácido, quando ele entra em contato com o nosso suco gástrico, ele faz com que o seu corpo comece a produzir bicarbonato de sódio, que é altamente alcalino, e ele equilibra o pH do estômago. Então, você vai sentir um alívio incrível, ao contrário do que você possa imaginar. Porque a gente acha que tem que tomar... Esses negócios básicos, né? Milanta Plus, é. de magnésio, que, é. que faz é. o contrário, né? O nosso estômago, pensa bem, se você tá digerindo uma carne, você acha que um estômago que tem o um pH altão, alcalinão, vai conseguir digerir uma proteína de uma carne? Não, né, gente? O estômago tem que ser ácido. Isso significa que o pH do estômago, ao contrário do pH do nosso sangue, que é ligeiramente alcalino, ele é 2,5, então ele é muito ácido para ele conseguir digerir bem os alimentos. E infelizmente, quando a gente vai envelhecendo, depois dos 35 anos, nem é muito velho não, hein? Depois dos 35 anos, o seu corpo começa a diminuir a produção de ácido clorídrico. E é por isso que tanta gente tem azia, má digestão, tem H. pylori, tem gastrite. Por quê? Porque o seu estômago está com pouco ácido. Anota isso aí, gente, isso é dica importantíssima. Você não precisa de tirar o ácido do estômago, você precisa de mais ácido no estômago para poder conseguir digerir bem os alimentos e não ter mais esse tipo de problema. Fica aí a dica. E aí aí faz o, o suco de limão, o limão, de água, uhum. o suco de água. Todo dia de manhã delicado. em jejum. E tem que demorar um tempinho aí, depois que você tomou esse suco, você vai acordar, a primeira coisa que você vai fazer vai lá, espreme o limão e toma. Aí você deixa passar uma meia horinha antes de comer alguma coisa, porque quando você mistura o limão com açúcar ou com qualquer coisa que eu não como, do tipo pão, bolo, biscoito, esses farináceos industrializados que a Ana estava falando, se você faz isso de manhã, aí você vai criar um problema, que aí o limão não vai mais fazer o efeito que ele deveria, porque você misturou ele com a coisa errada. Então... Você tem que tomar o um limão e dar uma meia horinha aí. Aí depois você pode tomar um negócio sensacional que é um suco verde. Então comece isso. a sua semana durante uns sete dias aí faça isso que a gente está recomendando. que você muitas... coloca no suco verde, Alexia? Dá uma dica. Pois, aí. pois é, vou dar uma dica. É, muita gente tem essa né? dificuldade, tem esse, essa, essa dúvida. É maravilhoso o suco verde. Eu vou dizer para vocês: ele é realmente transformador porque ele tem a essência da, da planta viva. Você vai colocar algumas folhas de couve, pode ser umas duas folhas de couve picadinha. Você pega uma maçã maravilhosa, vermelha, bem assim, né? É, cheia de conteúdo ali. Você vai colocar essa maçã cortadinha no liquidificador. Pode colocar um copo de água de coco, eu gosto de fazer de, com água de coco natural, do coco mesmo, né? Ah, e você pode colocar um pedacinho de gengibre, se você gostar do gostinho meio assim, é, picante, né? O gengibre dá um gostinho sensacional, traz essa sensação de picante ali. Esse é o suco mais básico, o suco verde. Você vai colocar umas duas folhas de couve, uma maçã, um pedacinho de gengibre e água de coco. Esse é um suco básico, mas que fica delicioso. Depois que você bater ele todinho no liquidificador, você pode coar. Coa com um coador normal, ou se quiser, se você for um cara mais, assim, avançado, você pode ter um coador de voal, que a gente fala que faz a, a ordenha do suco na mão. É, ali, muito maravilhoso. bom. É... Então, lá nos espaços de detox, a gente usa esse coador de voar, assim, fazendo uma ordenha do Sim, suco. É muito vivo, bom, muito bom. É. E aí, você vai ter um suco maravilhoso com a sua energia que você fez. E se você tomar isso aí durante sete dias, você vai ver uma grande transformação em todos os níveis. Seu intestino vai funcionar melhor, você vai estar muito mais bem nutrido, você vai sentir menos fome. Você vê que é uma coisa simples, né? Nem é muito, assim, incrível mas é muito eficaz e vai fazer toda a diferença na sua saúde. Então, essa é apenas uma primeira dicazinha que a gente está dando aí desse curso de naturopatia maravilhoso, que eu, se fosse você, se inscrevia já para ele, porque ó, ele não tem tantas vagas, a gente está com ele bem concorrido e vocês vão conseguir dar um boom na sua carreira, com um diferencial, uma vantagem competitiva, porque, se vocês são da área de estética, imagina você poder trabalhar com o seu paciente de dentro para fora, equilibrando o terreno biológico dele, eliminando patógenos. A gente trabalha na naturopatia, eliminando parasitas, fungos, vírus, bactérias. Então, ó, você vai ter ferramentas que você nem imagina para tratar o seu paciente. Mas, principalmente, né, Ana? Igual aconteceu com a gente no curso do Doutor Lai Ribeiro. Quando você começa a estudar essas coisas, a primeira pessoa que vai ser beneficiada é quem? Você, você e sua família, é. Exatamente. Porque é, eu... você vai ver a diferença. É, eu, eu, eu emagreci muito, assim, porque assim, eu estava muito... Eu estava estava inflamada, eu estava assim, sabe? Nossa, eu nunca tinha ficado. E tudo pra, tudo em mim, assim, foi toda essa questão da... Né, que eu passei naqueles últimos anos, tipo assim, 2010, 2011, 12, 13, mim foram anos muito, muito mutuados, né? E isso fez com que eu aumentasse demais meu cortisol. Então, eu, tipo, entrei num estresse, assim, altíssimo, devido a muita viagem, muito, né, muitos alunos, empresa crescendo, as coisas acontecendo e os médicos batendo na gente, aquele estresse todo, tipo, então eu tava sempre. O cortisol lá em cima. O cortisol é um hormônio da sobrevivência, né? Então, é, quando, você, quando você tá estressado, você tá precisando fugir, você tá precisando fazer as coisas, pelo então, cortisol, ele é para você poder ter uma ação. Então, eu fiquei muito tempo, então eu inflamei demais, engordei, tinha resistência insulínica, várias coisas, né? Meus exames estavam assim, de ponta cabeça. Nossa! Uau. Aí, quando... E foi quando a gente, lá na pós, eu comecei a tomar consciência de tudo isso. E, e vou falar uma coisa para vocês. Hoje, se eu não tivesse feito aquela pós, estivesse aqui, estivesse ouvindo essa proposta da pós-naturopatia quântica, eu faria nem que fosse para me beneficiar. Nem que eu não fosse usar para outra pessoa. Só de eu tomar. Consciência, conhecer isso E poder, poder cuidar de mim E das outras pessoas que me cercam Nossa, te juro, já, valeria, já vale muito a pena E foi isso que aconteceu comigo Eu tomei, tomei consciência Comecei a, a Seguir as dicas Seguir as chaves Emagreci bastante, gente, emagreci 18 19, quase 20 quilos Quem é bebe fotos De 2011, 12, 13, é só ver foto E... Sabe, de vez em quando eu engordo um pouquinho Mas aí eu volto tipo Então eu já sei, me conheço, conheço meu corpo Sei, sei dos meus limites Então assim, é impressionante A consciência que a gente tem Em relação, quando a gente Passa a ter o conhecimento Necessário E verdadeiro E não aquela coisa de você ficar E olha que eu fui em vários médicos naquela época Endocrinologistas Conhecidos, que eu esperei meses para ter uma consulta para me passar remédios que só estavam diminuindo ainda mais a minha vida. Né? Nossa, então, assim... é, incrível. É, incrível é incrível isso que você está falando, é porque eu também recebo na minha clínica vários pacientes o tempo todo, muitas pessoas pedindo ajuda com emagrecimento, inclusive, e o que a gente vê é isso, que infelizmente os endocrinologistas dão remédio, remédio, remédio, que é a história, a velha história que a gente já conhece, para as pessoas emagrecerem. E a gente vê que não é aquele emagrecimento saudável... Ah, aquele maior... efeito sanfona, né? Que só leva a gente a ter mais doença e menos saúde. Exatamente. E você vê, quando a gente faz uma real mudança no estilo de vida, né, Ana? Aí não tem, não tem para onde fugir. Você vai melhorar 100%. Tudo melhora na sua saúde. Não é só o peso que você vai perder. Todos não, é que isso... gente... Pessoas... Tudo, os marcadores, tudo, gente tudo Eu sou biomédica Olha, vou te falar uma coisa Eu, por muitos anos, eu interpretava o exame laboratorial Daquele jeito que eu aprendi na faculdade E que hoje eu sei que não é o jeito correto Não, nós somos enganados Até mesmo nisso A gente não sabe interpretar Saindo da faculdade de biomedicina, posso falar o exame laboratorial como ele deve ser interpretado nessa visão do, do uma na, da, não só da naturopatia tá gente mas essa visão de saúde mesmo então Sim. a gente a gente leva muito ao pé da letra ali os um, ah tá dentro do limite tá dentro do limite tá dentro né dos valores de referência do referencial para aquele para aquele exame mas não é isso que determina a saúde do um indivíduo ou a doença então, tanto que na pós-natropatia, a gente ensina a interpretar exames laboratoriais Mesmo, ah, mas eu posso, uhum. todo mundo eu... pode interpretar Se meu pai soubesse ler e interpretar, meu Deus, isso não é ruim Não é porque ele não é médico, não é biomédico, não é farmacêutico Ele não pode interpretar, qualquer um pode interpretar no exame laboratorial o que você não pode é tomar ações, atitudes de determinadas classes, profissões. Ah, olha, Alex, você vai operar por causa desse exame. Não posso fazer isso, mas interpretar o exame da Alex e saber o que está acontecendo vai do meu conhecimento, da minha, do meu interesse, vai da minha, do meu estudo, da minha capacidade. E a gente vai dar essa informação, essa chave poderosa que é a interpretação correta de exames laboratoriais para vocês que são da naturopatia. Então... Nossa. Eu posso gente. contar para eles? Cara, você tá falando essas coisas, eu não estou aguentando, tá coçando. Aqui. Pode, conta falar. tudo. pode conta contar? a gente tem tá aqui tá... mais 10 minutinhos, que a gente, daqui a pouquinho, a gente vai finalizar a nossa live. Vamos é, deixar o resto é para depois, né, que vocês voltarem. Então, é, muita coisa boa, não dá para falar tudo numa live só, mas então vamos falar essa parte. Gente, vocês tá. não acreditam, a gente conheceu lá no Canadá, com o nosso professor de doutorado, um equipamento fantástico que faz exame laboratorial dentro do seu consultório, entendeu o que estou falando? Olha só, imagina que top! Você não ter mais que depender de pedir exame para o seu paciente, ele ir lá no convênio dele, tirar sanguinho no laboratório, trazer tudo para você. Imagina você profissional da área de saúde, seja qual for a sua profissão, você poder ter dentro da sua clínica. Um laboratório, um verdadeiro laboratório, que ajuda a identificar falta de vitaminas, minerais, aminoácidos, se a pessoa tem intoxicação por metais tóxicos, se ela está intoxicada pela energia de vacinas. Energia eletromagnética, se ela tem intolerância por alimentos, quais são os alimentos que geram intolerância nessa pessoa, se ela está com inflamação, oxidação, se ela está com problema de colesterol alto, glicemia elevada, gente, isso é muito sensacional. Você vai ter uma receita extra que ninguém tem no seu consultório. Você e, vai tudo, ter... e tudo com comprovação e comparativo com exames laboratoriais, então faz o laboratorial, faz o exame quântico e você compara e vê que realmente tá ali, ó, em cima, tá certinho. E, gente, é assim, realmente fantástico. Mas... Alexa, não vamos contar tudo para eles agora, não, tá? Não, vamos né? deixar para o próximo slide. Segurar, que é tão legal, né? Então, eu, tenho coisa, eu, tenho, eu tenho que contar duas coisas aqui. Aliás, até para você, Alexa, que eu não contei né? Então não, vou contar aqui para Alexa na, é, ao vivo junto com vocês. Olha só. É, então a gente não vai falar tudo, tudo, tudo, tudo para vocês aqui hoje, porque a gente vai fazer algo ainda melhor. Tá? A gente está preparando a partir da próxima semana, não sei se vai ser exatamente na próxima semana, né, Josi? Ou daqui 15 dias, porque a gente tem que preparar algumas coisas, mas a gente vai fazer este bate-papo igual estamos fazendo aqui. A gente vai fazer dentro da nossa plataforma de aula, dentro do Zoom, com a Alexa e vamos trazer... Comprovações para vocês, vamos trazer slides, vamos trazer é, uma aulinha mesmo para você, além de você aprender mais, você vai conhecer um pouco mais, você também vai ser certificado por essa participação. Olha que legal. Tem pessoas aqui que não querem certificação, mas tem outros que sim. E mesmo que você não é, não é profissional da saúde, eu vi muitas pessoas, Vanessa, muitas amigas minhas, e querem participar, é aberto ao público. Tragam a mãe de vocês, o pai de vocês, traga quem vocês quiserem, gente. Quanto mais pessoas conscientes dessas, do que a gente tá falando, melhor para todo mundo, melhor para você, traga seus pacientes, quer que é aqui, seus pacientes... É... Sejam conscientes em relação a isso, você pode trazer também, não é, uma, uma, é uma aula aberta Então, o Alex, a gente não vai fazer mais pelo Instagram A gente vai fazer por lá, porque a gente quer certificar as pessoas que estão fazendo Vocês podem convidar quantas pessoas vocês quiserem, nossa sala é sem limites tá Então é assim, podem convidar mesmo é, tem um limite lá, né? Mas é grande Então podem convidar quantas pessoas vocês querem E vai oferecer lá Um milhão de pessoas, né? Não vai conseguir entrar Não, Mas tá bom, né? A gente acha um jeito Mas é... venham, participem mesmo E a gente vai é... Fazer isso a partir daqui 15 dias Não é semana que vem, na outra Semana que vem a gente ainda tem a live aqui Que já tá marcada, né? A partir da outra semana A gente vai fazer esse esquema de aula porque daí a gente vai trazer não só a Alexa e a gente vai trazer outros professores da nossa pós-naturopatia quântica. Pessoas especialistas em assim, último em relação a, a toda essa questão quântica, na, né, essa questão de, da naturopatia, terapias revolucionárias, sensacionais. E que todos vocês podem ter acesso e estar praticando aí no, no consultório de vocês. Ô, doutora, é importante que eles fiquem de olho no Instagram, né? Que a gente vai compartilhar aqui é, é. no a, a, a gente vai colocar também o um link para vocês se inscreverem, né, Josi? Sim. E aqui perguntaram sobre o suco verde, sobre. Está lá, lá em cima já a pergunta, né? Sobre o detox. É sim, pode ser toma o, o suco verde, né? Você toma o suco de mão, daí meia hora você faz o suco verde. Ah, é, na sim. verdade, assim, se a pessoa quiser tomar um pouquinho antes, tipo, deixar passar uns 15 minutinhos, já tudo bem, já pode tomar o suco. É só porque tem gente que não respeita esse intervalo aí, acaba comendo coisa no meio, aí o limão não vai fazer o efeito que precisa. Então, tem que dar um tempinho aí, no mínimo uns 15 minutos, para processar o limão pelo organismo e depois tomar o suco. Então, seria isso. Oh, Sim, e Logo lá perguntaram sobre o jejum intermitente também, ó, se é um dos detox. Nossa, o jejum, o jejum intermitente é maravilhoso, é gente. É, é maravilhoso o jejum intermitente. É e ele gente. faz ele faz um reset assim no teu corpo. Tipo, sabe um reset? É, é mas a gente é você... disso isso na outra live. Calma. <risos> Tem é, muita é coisa, massa. muito então, sobre. Vamos <risos> a nossa, nossa aula lá? Nossa, tem uma pessoa fantástica de jejum intermitente pra trazer pra vocês. Fantástica. Vamos ver se ele aceita meu convite. Não vou falar ainda quem que é, mas só posso dar assim uma palhinha que ele é um ex-BBB, tá? Só isso. Só. Mas eu vou convidar. Vou convidar. Você sabe quem é, né, Alex? Ele fez posse a gente? É, sabe quem que é, é, né? Eu vou falar. Olha, vocês me acompanham. Vou trazer pessoas assim, maravilhosas pra cá. Ah. É, é isso, né? Nossa, detox é tudo. É, o jejum é tudo É tudo e... O nosso Nossa... corpo gasta energia demais né, Para fazer a digestão, não sei se vocês sabem disso Mas no processo da alimentação O nosso corpo gasta mais ou menos 80% da energia da comida Para digerir o alimento Então você imagina que loucura E quando a gente faz jejum, você dá um break aí, o seu corpo começa a desintoxicar Realmente é um dos detox Mais potentes que existem Sem dúvida Sabe uma coisa, então vou eu finalizar a mesma live, porque tanto a Alex quanto eu a gente tem um outro compromisso e a gente também não quer cansar vocês aqui com essa live. E a gente quer deixar um gostinho, né? Para vocês, quero mais para a próxima live. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês em relação à pós naturopatia eu ou a Josi fala, quer falar, Josi? Pode Sob falar, como... é a pós, ela é uma pós-híbrida vocês ah, têm sim. aulas EADs é, gravadas, vídeo-aulas, tem aulas virtuais, aulas virtuais Zoom também. Mas o mais importante, o mais importante é que tem aula prática em nossas unidades. E essas aulas práticas, com a Alexa, com todo o nosso corpo docente especialista em naturopatia, ela vai acontecer num período... De, com intervalo de dois a três meses entre uma aula e a outra, né, assim, um período, então são quatro dias de aula Aí dá dois meses de intervalo, mais quatro dias de aula, mais dois meses de intervalo Para que não fique custoso para você, para não estar tá indo viajar todo mês Para que você possa aproveitar aqueles três, quatro dias E a gente vai ter uma sequência de atendimento dos pacientes Desde a primeira aula até o último encontro para você acompanhar a melhora desse paciente e vocês serão os primeiros pacientes a serem tratados e, né, né, Alexa, a serem você cuidados se beneficiar, durante, de... se beneficiar, beneficiados, né, durante todo esse processo, todos esses encontros, essas vivências clínicas na pós. Então, ela não é uma pós EAD, ela é uma pós híbrida. Ela tem as aulas Zoom, tem as aulas gravadas e fundamental Ela tem os encontros, as vivências clínicas Que é, assim, eu falo que é a cereja do bolo É onde você vai realmente pôr a mão na massa Desfrutar ali de todo aquele conhecimento que você trouxe Vai é, fazer os testes, vai ter os, os equipamentos Então, assim, é algo que realmente a gente estava precisando falar, né, Alexa Porque a gente, a gente nunca fala, né? A gente sempre esquece é verdade. Nossa, a gente sabe que a prática é a alma do negócio, né? Então, a pessoa... A gente vai ter aulas fantásticas. Para quem não sabe ainda, a gente vai ter aula de microscopia, de campo claro, campo escuro. Então, a pessoa vai ver ao vivo. Eu vou deixar essa parte para a próxima, porque isso aqui vai se alongar e é bom vocês ficarem curiosos. Quer saber qual é o conteúdo da nossa pós-Naturopatia Quântica? Fique ligado para a próxima semana, ou a gente vai avisar aí, né, o pessoal do Nepuga. É, porque você tá ouvindo, tá com o conteúdo das aulas. <risos> a, a, é. é. a gente deixou o link, a gente deixou o link aqui embaixo, é fascinonepuga.edu.br barra tracinho naturopatia. Só um, uma. O pente fino é 360 horas em seis meses, são nove vivências clínicas, né? E é legal o conteúdo online que eles podem assistir em casa. A gente tem até uma aluna aqui, ó, a Bia Stephanie, que ela tá adorando, já assistiu a primeira aula, tá ansiosa pelas aulas é práticas, legal. né? E aprende é, tudo é assim. em casa, tranquilo, e depois faz a bíblica tem, tem, tem aulas em São Paulo, sim, com certeza, tá? Tem aulas em São Paulo, sim, com certeza. E... Só um minutinho. E São Paulo, tem Belo Horizonte, Rio de Janeiro... É, Salvador, Goiânia, todas as nossas unidades, toda a região do sul, Porto Alegre, Florianópolis, é, Rio Grande... é, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, então, aí Campinas, aí tá, né? Esqueci alguma coisa, dessas. Então, vocês vão ter as aulas práticas, sim, né? A gente tá aí agora nessa turma das pessoas, das pessoas. É, já começando, né já temos aí a primeira turma em andamento Então quem quiser ainda pode se inscrever Então é fundamental esse, né? essa, essa dica, essas orientações que eu e a Alexa passamos aqui para vocês Para vocês poderem conhecer a área e decidir se querem realmente fazer parte dessa nova classe de profissionais Que prezam pela saúde do, do seu paciente, né? É isso aí. Muito bom. Gostaria né? de falar sobre essa pós. Eu vou chamar você, viu, Erika? Nosso time de matrículas vai chamar para te passar mais informações. Isso aí, gente, então vamos é, deixar aí agora que vai descansar. As perguntas vocês podem deixar no inbox. Quem gostou da nossa live faz uma. uma... Um print, marca a gente, né, Alexia? Eu, sorri, o... eu Sigam a professora Alexia aqui, me sigam Pra gente poder saber que você estava aqui conosco E boa noite a todos vocês, tá, gente? Boa Isso boa aí, Alexia, muito obrigada, tá? Oh, Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui E até semana que vem, né? Que Daqui a pouco tem mais <risos> Semana que vem tem mais novidades Vamos deixando as perguntinhas na nossa caixinha de, de, de perguntas Pra gente poder trazer as novidades aqui para vocês, tá? Ó, um beijo e convida o maior número de pessoas que vocês conhecerem Tá bom? Beijo, gente um Beijo, Tchau, Obrigada, tá? Obrigado a você. Tchau, tchau, tchau.